Dia a dia. É mesmo. Elas flores cheiro de uma tristeza. que ilumina meus dias. O calor que me desidrata. A esperança que tenho. Como acontece de fato, a moeda que eu acho no chão, a fome que me aperta no final do mês. que dou durante o dia. A tristeza que me vem à noite. Minha pessoa é calma. Minha mente é agitada. Todo dia, a cada dia cada dia, dia, dia. todo dia Estar acima Estar abaixo a luta que eu procuro Objetivo, que não encontrei. Dia a dia. Cauã, Gabriel Mato Silva.